There ain't no stopping us. Blow without boardin' pass. Couldn't catch me upy moving pass. Call me a shooting star. Let's know you are. Flying up and up. Fala pessoal, eu sou o Breno. E hoje eu tô fazendo o meu primeiro vídeo. E eu gosto muito do Lucas Neto. E o nome do meu canal vai ser. Breno Companhia. O que, doces... que vai ter no seu canal, Breno? Vai ter vários doces, vários jogos, vários gamers, vários reacts. Vai tudo. ter também brinquedos. É, a gente vai ver vários brinquedos para vocês. Daí quando a gente, você vê esses brinquedos, você vai saber se é, vale a pena comprar. Isso. Quem vai aparecer no seu canal? Minha mãe, meu pai, minha família toda. Por isso que o nome do meu canal é Branco Campanha. Você tem dois irmãos, né? E dois pais. E por que você tá falando igual o minguado? Você gosta do minguado também? É, na verdade, o Beach é meu favorito, na verdade, né? O Beach é o favorito. É. Aí você fala com a voz do minguado. É. E que você gosta no Lucas Neto? É isso? Não. O meu <risos> favorito? É o Lucas. Não, meu favorito é o Bitty. Uhum. Meu segundo favorito é o Lucas. Meu terceiro favorito é o Minguado. Isso. Então, gente, esse é o primeiro vídeo do Breno. E a gente vai fazer outro de guloseimas. Isso, nosso próximo vídeo vai ser ele abrindo guloseimas, que veio da onde, Breno? Do Japão. Isso. E hoje, esse vídeo é só pra vocês conhecerem ele. Os próximos é. vocês vão conhecer... A gente, eu que sou a mãe que estou falando. É. E o resto do, do pessoal da nossa família. É, porque a gente... A é... nossa família é muito o quê? Grande. E mas... muito maluca. Oh, gente. gente, pra vocês terem uma ideia, a gente mora em uma casa de família mesmo. Porque <risos> tem uma casa em cima da gente, tem outra casa lá em cima, tem uma laje em cima da... É Essa um quintal de, da família, né, Breno? É, daí tem uma casa ali que é do meu primo... É assim, a nossa família é grande e maluca. E esse foi o nosso primeiro vídeo. Os próximos vão vir aí a cada três dias. A gente vai colocar um vídeo novo. Fala aí, gente. Hoje não é meu, não é só esse vídeo hoje, não. Vai ter hoje um vídeo de mas aí isso. do Japão. Hoje, daqui a pouco, a gente vai soltar no canal o primeiro vídeo de guloseimas do Japão! Então é isso aí, pessoal! Tchau! Falou? Calma aí, gente. Eu de uma coisa. Muito importante. Se inscreve no canal. Abaixa as redes sociais. Vídeos, abaixa as redes sociais. Dá like pra Aqui, ó. Esclare o botão de like. E é isso aí, gente. É isso aí. Falou! Gente, eu sou muito fã do Lucas.